Olá a todos mais uma vez estamos aqui de volta para fazermos então esse vídeo é, acerca da motivação conforme já devem saber e no vídeo de apresentação eu já já tive aqui a esclarecer que é, abrimos esse canal ou essa página simplesmente para falar de motivação o tema é motivar e é dar vida. E, no entanto, vamos fazer aqui muitos vídeos é, para motivar o nosso pessoal. É, sendo que existe muita gente que precisa de ser motivado para certos fins. Há muita gente que ainda acha que devemos depender de tudo, não é? Há muita gente que acha que é, deve ser lhe dado tudo quanto ele precisa, tem que ser dado o emprego, tem que ser lidado de comer, tem que ser dado de beber, tem que ser lidado dado muita coisa, quando ele tem capacidade para isso, para procurar, para trabalhar. É, no entanto, nós criamos esse canal é, só para motivar aqueles que precisam, aqueles que podem, mas acham que não podem porque não tem motivação, certo? Nós vimos que muita gente... É, anda parado, a precisar de que ele seja ajudado, não é, quando ele também pode ir atrás, então minha gente, eu estou aqui simplesmente para dizer que é preciso estarmos motivados, é preciso que tenhamos pessoas para nos motivar a fazermos as coisas. Existe muita gente que hoje tomou iniciativa de pegar é, numa caixa térmica, por exemplo para ir vender água fresca na Zunga. Para ir vender gelado de mucoa na Zunga. Por quê? Porque se calhar motivou-se por intermédio de alguma coisa que lhe inspirou. De alguma coisa que lhe deu uma motivação. E essa pessoa tomou a iniciativa de então ir atrás. Vender. Zungar. Não é? Porque hoje ele ganha o seu pão é, com digno. Hoje essa pessoa é digno daquilo que ele faz. Essa pessoa está motivada para fazer muita coisa. Então precisamos saber o que devemos fazer para termos um princípio para começarmos. Sempre é difícil começarmos. Mas gente, eu vos digo uma coisa, se vocês tomarem iniciativa, se vocês estiverem motivados, se vocês acompanharem mais mais o nosso canal, o nosso canal, os nossos vídeos que vamos aqui partilhar e publicar, tanto no YouTube, tanto no Facebook, tanto no Instagram, é, entenderão que, afinal de contas, eu andei parado quando podia fazer muita coisa. Eu andei parado, perdi o meu tempo por nada, perdi o meu tempo por é, seguir, é, ouvir as pessoas que dizem que não, nós não temos emprego, você não tem como fazer nada porque o, o Estado não dá emprego, o governo não dá emprego, você não tem como fazer nada porque ninguém veio ter contigo em tua casa que é para dar um emprego, que é para... Para, para, para, para dar uma iniciativa de começar a trabalhar. Só eu digo que é preciso motivação. Só precisamos de motivação. Por isso, aqueles que são fortes devem motivar aqueles que são fracos, que é para dar um impulso, que é para dar uma capacitação, que é para dar um toque no, no, no, no, no, no motor, que é para pegar, dar um arranque, é como se fosse um carro. O carro quando está parado, o carro quando está com problema às vezes de bateria, o problema de motor de arranque, é basta dar um empurrão que ele pega logo. No entanto, eu acho que existe muita gente que também precisa desse toque, que também precisa desse empurrão que é para pegar e começar a andar. Por isso é, tive essa iniciativa de criar esse canal, que para passarmos a falar de motivação, para passarmos a motivar o pessoal que ainda está distraído, o pessoal que ainda acha que tem que ser dependente da vida toda. É fácil, é fácil, é fácil alcançar o objetivo. O difícil é começar, mas alcançar o objetivo é fácil. Eu que estou aqui a falar para vocês hoje, também passei por isso. Também tive pessoas que me motivaram a ser aquilo que eu sou hoje. Por isso, eu digo, é preciso estar motivado. Nós, os que, estão, que, já nos, que já nos motivaram, nós que temos essa motivação, devemos transmitir também aos outros, devemos passar também aos outros, porque essas pessoas precisam dessa motivação, que é para darem um princípio de vida, que é para darem uma base nos seus fazer Por isso, é, vamos falar de motivação, sempre que pudermos aqui no canal, tens que tomar iniciativa, Acompanhe os nossos vídeos, acompanhe os nossos vídeos, acompanhe as nossas publicações. Nós vamos buscar pessoas que eh, também foram motivados para hoje serem o que são. Quando eu digo que ser o que, o que é ou ser o que são hoje, não estou não a falar tipo é, é eram miseráveis e hoje são milionários. Não. Simplesmente estou a falar que ontem... Andou a passar o dia em casa, sentado, sem nada para fazer. E hoje essa pessoa já tem um princípio. Hoje essa pessoa está engraxando sapato na rua. Hoje essa pessoa está a zungar cebola. Hoje essa pessoa está zungar carvão. Hoje essa pessoa está a zungar água fresca. Hoje essa pessoa está vender alguma coisa. Hoje essa pessoa é cobrador de táxi. Hoje essa pessoa foi se inscrever numa. Uh...